Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês Nós vamos dar início aos nossos três vídeos do molde vestido frente única, três golas, né? Duas saias e três golas O nosso molde vestido frente única, ela vem com três golas que você pode fazer três modelos de vestido Olha aqui, vem essa golinha aqui, básica né? Você pode estar tá fazendo esse vestido aqui. O mo... Os moldes são tudo o mesmo, o que muda é a gola, tá bom? Ó, vem essa golinha aqui, marinheirinho, olha só. Ó. E vem essa outra golinha aqui. Então é um molde só com três golas e a gente vai estar tá fazendo os vídeos aqui. Vamos começar hoje com esse aqui, ok? Vamos começar hoje com esse aqui, tá? Então vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações, ok? Assim, toda vez que fizer vídeo novo, você será notificado e compartilhe os nossos vídeos, ok, gente? Então vamos lá fazer a nossa peça. É rapidinho, vem comigo, mas antes, roda a vinheta. Então tá aqui os moldes do nosso vestido Frente Única Gola Marinheiro Esse molde ele vem com três golas, tá? Duas saias, três golas Então dá pra você fazer três modelos de vestido, ok? E mais ainda, né? Brincando com os moldes, mais ainda Então vamos lá Bom, A gente vai fazer as três golas aqui, tá? No nosso canal Vamos começar com a Marinheiro ah, O que, que a gente vai usar? A gente vai usar dois velcro, tá? Uma fita assim, tá? A gente vai usar esse, esse barradinho aqui, né, que é o bordadinho, né, pra colocar na bainha das saias, tá? E os moldes, né? Aqui a, a gola marinheiro, que você vai talhar quatro vezes, né? A nossa frente, o nosso corpo, duas vezes dobrado. O nosso cos, duas vezes dobrado, tá? Tá? A nossa fita é duas vezes. A gente talhou quatro vezes porque a gente vai fazer duas fitas, tá? Nossa fita, duas vezes dobrado. Se você quiser fazer mais fitas, você talha mais vezes, né? Aqui é nossas saias. Essa pequena, uma vez dobrada. E a grande, uma vez dobrada. Você pode fazer mais saias, tá? Você pode estar tá fazendo mais saias. Aqui eu vou usar tricoline. Né, para a saia 1, um, para o, o cos e o a gola tricoline, para a saia 2, eu vou estar tá usando organza, tá? E para o corpo, cetim e para fita, cetim, tá? Como eu já disse, a gente vai usar essa fita aqui também, cetim. Então, vamos lá fazer a nossa peça. Tá? A gente vai começar dando uma limpeza nas saias e nessa aqui, na saia pequena. A gente já vai pregar o nosso barradinho Isso tudo no overlock, tá bom? Bora lá, então Aqui, passada a limpeza no overlock aqui, pegado o nosso barradinho Nós vamos prespontar essa aqui, tá? Tá? assim agora a gente vai franzir na overlock tá as duas saias já voltamos aqui franzida as sai a gente vai juntar uma saia na outra ok essa gola agora. com avesso, direito com direito, a gente vai passar uma costura daqui por tudo. Só vai deixar aqui em cima pra gente virar, ok? olha Vira vamos despontar. Nós vamos fazer o nosso laço agora Passar uma costura aqui, tá? Juntando os dois quadrados Separa as duas e dá um corte aqui no meio E vira Pega um filete Agora vamos pegar a nossa fita de cetim, né, e montar o nosso laço aqui. OK? Assim, com a nossa fita de cetim. Agora, a gente vai prender aqui, tá? Biquinho com biquinho aqui. Vamos dar uma costura aqui. Olha como ficou. Olha só que, lindo que ficou. Essa é a nossa gola marinheiro, A nossa gola tá pronta. Agora, vamos pegar o nosso corpo... prender aqui, pra ela não se soltar, né? Vamos pegar o nosso cos. Então, ficou assim. Agora, a gente vai pegar o outro corpo. E vamos juntar aqui, ó colocar a nossa gola pra dentro aqui, a gente só vai, ó, só vai juntar por aqui, a gola a gente não vai costurar, a única parte da gola que a gente vai costurar é aqui em cima, ok? O resto a gente vai deixar solto, tá bom, gente? Deu pra entender? Vamos lá, então. Yeah. O um meio aqui já sabe que aqui é o nosso meio. Vamos pegar o nosso cos. Achar o meio do nosso cos. Achamos o meio do nosso cos. Dobramos aqui essa parte aqui, daqui até aqui. Vamos aqui. Sabemos que até aqui vai a nossa sainha. Achamos o meio do nosso cos, aqui, fizemos um pique em cima um pique embaixo, ok? Aqui, aqui é, porque é onde a gente vai colocar o corpo, aqui é onde a gente vai colocar a saia. Pra achar até onde vai a nossa saia, já que o nosso molde, esse molde aqui não tem marcação de até aqui vai a nossa saia. A gente vai pegar, o meio é aqui. Colocar o que sobrou aqui desse lado do cos aqui, até aqui no pique, pique até aqui, a gente faz um pique aqui, outro pique aqui, até aqui vai a nossa saia, a gente mede de novo aqui, até aqui vai a nossa saia, então daqui até aqui vai a nossa saia, ok? Então, vamos colocar a nossa saia, cadê a nossa saia? Daqui a nossa saia, meio da saia é aqui, vamos colocar a nossa saia aqui, meio com meio, A nossa saia é no pique aqui. E vamos pregar a nossa saia no cós. Sai aqui no cos, vamos pegar o outro cos e vamos juntar aqui. E a gente vai passar uma costura daqui aqui, só deixar embaixo pra gente pregar o nosso nosso Nossa saia pregada aqui A gente vai passar Vai pregar o nosso corpo aqui, ok? E nosso corpo costura de segurança aqui tá nossa peça vamos achar o meio aqui a gente já tem o meio aqui do nosso cos a gente vai pregar aqui a nossa peça pique com pique aqui né o meio a gente vai pregar aqui a nossa peça vamos lá de novo para entender Frente, pique Frente, pique A gente vai pegar aqui Pique com pique E vai pregar aqui Passar uma costura de segurança aqui Pra depois a gente fazer o acabamento, ok? Bora lá onde a gente vai fazer o acabamento aqui A gente vai dobrar esse para para dentro aqui E vai juntar aqui, ó Fazendo o acabamento, tá? E já pré-espontando o cós Ok? Bora lá então Agora vamos colocar Agora vamos colocar os velcro E ficou assim, ó Agora a gente vai fazer um lacinho pra pôr aqui na cintura Ok? Olha só que lindinho que ficou Vamos fazer o nosso lacinho, então São uma costura assim Agora a gente pega o filete E dobra Yeah. nossa peça ficou pronta, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que você, que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Achei que ficou muito lindo, né? Eu já fiz esse vídeo aqui com essa mesma gola, já fiz lá no Facebook, mudo, né? E rápido. E resolvi vir fazer aqui, resolvi que só editar aquele vídeo não ia adiantar, né? Porque como são três golas, eu quero fazer as três golas aqui com vocês Então, vamos começar com esse aqui mesmo A gente começou com esse aqui mesmo Que já tem lá no Facebook, só que em outra cor, né? E é o mesmo molde A gente começou com esse hoje aqui Mas a gente vai trazer as outras Próximo vídeo tem outra gola Próximo outro vídeo tem mais outra gola Isso é um molde só, tá, gente? Com três golas diferentes Mudando a peça Fica... Totalmente um ar de peça nova De molde diferente Mas é o mesmo molde Com única mudança é a gola Ok? Então o vídeo de hoje foi esse pessoal Eu Espero que tenham gostado Eu amei o resultado Gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então bora fazer muitas roupas pet não É mesmo? Beijinhos para vocês que torcem por mim Beijos, tchau, tchau Ah, não esqueça de deixar o like aqui gente Curta os nossos vídeos e compartilhe E se inscreva no nosso canal se você não é inscrito Beijos, tchau